Que delícia Ó, oh, o Greg tá no meu Ah, o Greg tá no meu time, galera Afs. Ah, Eu vou de Fiddle, galera Pra ensinar o pixel pro guerreiro lá Bora Esse Red gunk aqui tá pra game? Como é que é? Dourar stream do bueiro? Como é que é? <risos> Mas mais super falando isso Como é que é? Se que ele é bravo o pode vir aqui me matar, oh, mano Ó, oh, acabaram de miar Tão vindo na minha jungle 100%, velho Caramba, Greg, o que, que tá acontecendo aí, pai? Ah, o mano Riven aqui tá passando a fome, filho. Pois é, isso. fica feio pro cara, não fica não, mano E aí, mano, a bosta aí dos caras tá fazendo aronguejo, mano Não é possível que isso tá acontecendo, mano Não, não, não, não Ó, tem um gragas aí, Greg Ah, ele não vem, né Você tepa? Eu tenho DP, uhum. tá. Ele tem DP, aham Tá Ele tá aí, ele tá aí Bom flash, mano Bom flash, velho Eu quer flashar junto, Greg, ó um, dois, três, Vem! Ah. <risos> não volta, não volto. vai por aí não, mano, vai por aí não Vai ter que voltar safe aqui, velho, que o Yas pode vir ainda Dá pra matar Então vamos matar que ele, Greg nem. Então volta Eu já Eu vou sair. flashar, beleza? Calma Beleza Você sai? Eu volto, talvez, mano Não, não demora pra sair não, pai Dá morri. pra brincar, hein? Morri, morri, morri, morri. Tô sem free. Ajuda! Caramba, velho. O cara pode fazer isso? Nossa, matei todo mundo, família. Vocês botam a fé? Perdão. Nossa. Fala, Marguinho, tô dando banho num doguinho e ouvindo sua live. Manda salve pro meu dog, Cadu. Caralho, salve pro Cadu, mano. <risos> <risos> Dá uma latida pra ele, ó. Salve, Cadu. <risos> aí, ó. Aí, Cadu. Toma. Fala pro Cadu aí, Greg. E aí, Cadu? <risos> uau, uau. <risos> Muito feio, filho. <risos> Nossa, esse dragão é muito ruim, galera, muito porque eu tô, eu tô sem smite, mano. Valeu, galera. Que bom, mano. Ainda bem que eu tive lixo, velho. Olha o cara, família. Ah, morri, velho. Vou tomar o Jerso Gameplays aqui. Estunou ou não saiu vivo? Ai, mentira. Pistoro? Fiquei em cima dele? Fiquei em cima dele. Fiquei em cima do Pistoro Nice, mano, nice, nice, nice Melhor de tudo, eu ainda peguei o campo, mano Posso ir? Pra cá, Greg, pra cá, Greg, pra cá Fui! Nossa, os dois caiu no stun ainda Nossa! Nossa, galera Eu, hein Eu, hein, Greg não, eu, hein folgado. Nossa, coitado dos caras, mano Ô, Yota Quase que eu, eu, eu o, meu, o meu W foi ativo Atrás da parede Eu não sei se o chat percebeu bem aqui Eu ia mamar o Graga Só que eu não consegui mamar ele Por causa do Predator Mas o meu W entrou em cooldown Então eu quase revelo que eu tava ali Se eu tivesse revelado ia dar merda Ó, oh, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Quase, Garela Nossa, velho Ele vai matar tu ainda, Maricão o desil do tornado dele e morre igual. Que isso, véi? Ele tá com item fechado, dois itens. Caralho, muito forte, é, mano. É, Deixa eu fazer um é, corta-cura é aqui, né? velho. Ó, o mid, Greg tá perto. Calma. Não, é você. Ser... Eles zombaram, viu? Mas a gente, a, a gente é bom em área. Vamos lá, vamos lá. A gente, a gente é muito bom em área. O foda é se os caras ficarem de riba ali, esperando eu, ao ah, Riven, tá ligado? Não vão, tem que matar. Eles já. Eles tartaram já. Tá ligado? Pode ir, mas. João Brossa, não larga a erva, não camarada. Ela vai. Oh, bora, o drag! Greg! Não, galera! Ai, meu Deus, eu tive que smitar, se eu ia morrer, o EZ vai roubar, tá suave. Vai nada. Boa! Parou, parou! Nossa, galera! Quase, mano! Será que eu usava zonas O foda é que só tava vendo no pitch, ele ia resetar, né, mano? Mano, eu fiquei apertando protobelt, não tem bom ah. na luta também, acho que tava eu em cooldown. ali. Boa, dois, boa! A, a luta foi 4 por 3, né? Nós ganhou a luta ainda. Ó! Oh. Ah! Não sabia tá do Prince Ó! Oh, calma, zonas A gente joga ainda? Não, aqui a Ana tá longe. Nossa, tem muita gente! Valeu pelo donate aí também, tiozinho. Nossa, vai morrer todo mundo, galera. Ou o Greg segura bem lá atrás. Nossa, nossa, nossa, Que que é isso, menino? Caralho, galera, manda um clap aí, mano. Bate uma palma aí pro playstyle do Greg aqui. Na moral, que é esse campeãozinho dele, velho. O cara é main jungle, velho. Tá jogando modrin de, de Irelia, mano. Que que é isso aqui, velho? Falei não, Eu galera. Olha as a graças a aí, assim, velho. Pega, pega, maquinho. Tudo bem. Bom. Dá pra forçar nesse mid aqui. Eu vou lá, talvez. Tô bom demais, Osaminho, como é que tá por aí, meu lindo? Obrigadão pelo seu ressub com a gente aí também, filhão. Tem um Yasa aqui só me esperando, mano. Olha lá ele, sabia. Calma, Greg, espera aí eu, espera eu. Tá ah, sem nessa -se, né, safada? Eu lembro. Matamos dois. Matamos assim. geral, pô. Fala do flanco, fi. Boa, boa, boa, boa. Bom flanco. Vai dar merda isso aqui, velho? Vai. Consigo usar as por causa do silence, mas ia dar merda igual. Se eles saírem vivo, tá bom. Compensão. Um... Aqui na compensa levando top. Cuidado, hein, Gregory. Olha o silence da Soraka, mano. Caralho, ah. essa Soraka é muito boa de silence, mano. Caralho, velho. Mas joga pelo que agora? A alma, né, mano? 50 sec, confesso, confesso que eu não tava pensando, Só que pra Eu não tô jogar. tão confiante assim nessa alma, aí. Também não, velho. Acho que é melhor eu usar o. A side, mano. Mano, eu queria ultar de... Ô, oh, Riven Nossa. Que é, é ruim a gente lutar assim, velho. Peguei 15, mano. Mano, é só eu conseguir lutar. Mano, se eu conseguir lutar, é bom, tá ligado? Tá de visão aqui, ó. Ô, oh, Rivin. Nossa, Nossa só não podia véio. ter lutado. Eu luto, hein, mano. Dá pra ir? Não, não, pera. Dá sim, dá sim, calma. Vai Vai fazendo? Quer ir fazendo? Não? Vai fazendo, só faz, só faz, só faz, derrete, derrete Derrete, derrete, derrete, derrete, derrete DARRRRRRRRR Greg vai combar Dash! Nossa, que susto É, nossa, dá pra matar Não, só sai, só sai Acho que só sair é bom, hein mano, olha o mid entra nesse, tem que dar dá B Dá pra brincar aqui, Spar. Nossa, nós podia ter parado ele Dá um R, Greg, dá um R, dá um R Vamos para o deles, vamos para o BDZ, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, eu matei o... Caralho, eu tei na cara deles, mano. Que louco isso que eu fiz, foi muito perigoso. Ah, ganhamos. Nice, Greg Holandia. Nice, aquele família. De... Boa decisão, mano. De ir de lá para eles, cara. E aí, Greg? Aquele dia que você me conheceu, mano, cedeu ou não deu gosto Ghost? Mano, até hoje eu me pergunto nisso. Aquele dia não, mas já teve um dia que aconteceu. Que aconteceu o quê? Deu dar um invade assim, sabendo onde tava. Hum... Beleza. Mas foi, ah, não, cara. foi uma vez só. Uma foi, tipo, vez só. Foi em 2019, assim, quando tipo, eu cheguei no Foi quando Rael, eu comecei assim. a streamar, eu lembro. Foi quando, é, quando você chegou no Rael, é, eu foi. lembro disso aí. Eu era ruinzinho, assim, e achava que tinha que dar Ghost pra... Tipo, daí depois eu percebi que, pô, dar gosto não vai mudar nada, porque eu só vou perder PDL. Boa, velho, Boa, boa. Então, você ainda tirou uma lição desse aí, então, mano? Exatamente. Bravo, mano. Mais pessoas como o Greg ir no Rael, o papo reto, mano.